Oi, pessoal, beleza? Aqui é o professor André trazendo para vocês mais uma questão de regra de três composta, beleza? Aqui no canal Matemática Chata. Então, vamos lá para a questão? 15 operários trabalhando 8 horas por dia em 30 dias fabricaram, né? Manufaturaram, fabricaram 900 pares de sapatos. Quantos pares serão fabricados por 8 operários trabalhando 40 dias de 6 horas, sabendo-se que os novos sapatos apresentam o dobro da dificuldade dos primeiros hum? Vamos lá, vamos armar Essas grandezas Então gente, são quantos operários São 15 né No primeiro serviço aí Horas por dia aqui ó, Eles trabalham 8 horas por dia Durante 30 dias hein? Durante 30 dias E fizeram aí ó, 900 sapatos Com dificuldade né? Vou botar um DF aqui DF não é Distrito Federal, aqui representa dificuldade mesmo, tá? Dificuldade 1, tá? Dificuldade 1, 100% de dificuldade. Agora, ele pergunta quanto, se eu botar, quantos sapatos farão 8 operários trabalhando 6 horas por dia durante 40 dias, né? Ele quer saber a quantidade de sapatos com o dobro da dificuldade da primeira turma, né? De 15. Vamos lá, vamos calcular isso? Fazer o um joguinho de setas aqui primeiro, né? Então, vamos lá. 15 operários fizeram 900 sapatos. 8 operários vão fazer muito menos, né? Não? A quantidade menor de trabalhadores vai se fazer muito menos sapatos. Então, diminuir a quantidade de trabalhador, diminui também a produção. Horas por dia. Durante 8 horas por dia, fez-se 900 sapatos. 6 horas por dia, vai se fazer... Menos sapatos, né? Não? Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou produzir menos. Então, é diretamente proporcional. Diminui o tempo, diminui a produção. Dias. Ora, durante 30 dias fizemos 900 sapatos. Durante 40 dias, claro, em mais dias nós vamos fazer muito mais sapatos, né? Então, é uma grandeza também diretamente. Aumentou o número de dias, aumentou a produção. É diretamente proporcional. E aqui a dificuldade? Ora, tivemos aí uma dificuldade 1 para fazer 900 sapatos. Na dificuldade 2, nós vamos fazer menos sapatos. Né não? Se vai ficar mais difícil o serviço, então a gente vai trabalhar mais e vai produzir menos. Então, é inversamente proporcional. Beleza? Eu Espero que vocês tenham compreendido. Eu peço se você não compreendeu, vai repetindo, repetindo, repetindo, repetindo sempre o vídeo aí e você vai conseguir compreender, tá? É só eu parar para pensar, meditar, filosofar, tá bom? Então vamos lá. 900 sobre x será igual. Olha aqui, é diretamente proporcional, é 15 sobre 8. Tá? Isso multiplicado aqui, ó, também diretamente proporcional, eu tenho 8 sextos Simplificando, vai ficar por 2, vai ficar 4 terços. Beleza? Aqui também, diretamente proporcional, eu tenho 30 sobre 40, que vai dar 3 quartos. Aqui eu tenho 1 meio, é inversamente proporcional. 1 sobre 2 vai ficar 2, é inversamente proporcional. Tá beleza? Então, gente, eu tenho que 900 sobre x será igual aqui a 15 sobre 8. Aqui eu tenho 3, 4, é, 4 terços e 3 quartos. Aqui, ó, já anulo, tá? Isso aqui tudo é igual a 1. Então, vai ficar 15 vezes 2 sobre 8, que dá 30 oitavos. Beleza? Vou implicar que 900 vezes 8 será igual a 30x, não é isso? 30x. Então, eu multiplico que 8 vezes 9 é 72, igual a 30 x passo 30 ah, dividindo o 7.200 então vai ficar que 720 é divisível por 3 beleza? tranquilo? tudo isso é igual a x mas professor, é 7.200 igual a 30x o senhor disse que ia passar 30 dividindo 7.200 então eu já fiz aí uma simplificação por 10 entendeu agora? sacou? então eu dividi 7.200 por 10 e 30 por 10 dá 720 dividido por 3. Beleza? E 720, eu vou calcular aqui ó, 720 para você ver como se faz. Tá? Vai dar 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1, baixo 2 dá 12. Dividido por 3 é 4. E 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Tem um zero ainda aqui, abaixo o zero. Pois o zero aqui dá 240. O que significa dizer que... 8 operários farão durante 40 dias, trabalhando 6 horas por dia, com a dificuldade, o dobro da equipe de 15, certo? 15 operários, eles farão 240 sapatos. Então, vou colocar aqui, 240 sapatos. Beleza? Essa é a resposta, tá? Nessa questão. Obrigado pela assistência de vocês, eu espero que vocês curtam bastante nossos vídeos, né? Nossos porque vocês fazem parte desse conjunto, beleza? Então, se inscreve no canal, curte, comenta e avisa para todo mundo que o canal Matemática Chata tá cheio de vídeos, só de regra de três composta, meu. Beleza? Vejo vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.